Olha esse imóvel que eu vou te mostrar hoje. Que espetáculo. Estou aqui em Capão da Canoa. E um imóvel finamente mobiliado e decorado. Põe imobiliado nisso. Olha, bota mais um pouco ainda. Eu vou começar filmando com as janelas fechadas. Ele é de esquina, tá? Ele pega leste, uh, frente norte, lateral oeste. Então ele é bem iluminado. Vou fazer essa filmagem só porque ficou muito bacana esse visual aí com essas luzes. Na sequência eu vou abrir ele para vocês, mas olha... A riqueza em detalhes desse imóvel. É realmente um espetáculo. Você que procura um imóvel aí na praia, nesse padrão. E às vezes fica se perguntando, né? O que que eu vou fazer no imóvel, mobiliar e decorar, não quer comprar vazio. Quer comprar um imóvel mobiliado e decorado assim? Fale comigo. Eu tenho esse e outros imóveis. Inclusive aqui no prédio. Esse é o... O top one aqui do prédio. Porque realmente é... De uma excelência assim... No, na mobília e na decoração que... A gente não vê sempre. Essa cozinha bem... O pessoal tá usando muito, né? Com... Os puxadores no estilo americano Essas cores, tons cinzas Muito bonito Não tem parede, amostra nesse imóvel Eles realmente Olha só Revestiram quase todo o imóvel Aqui a gente tem a lavanderia também. Olha o sol que eu falei. Hein? O imóvel está pronto para uso. mobiliado e decorado. Opa. Junker. Água quente. Gás central. Espera para split. Olha os detalhes. Iluminação. Realmente o pessoal caprichou. Essa Pedra branca parece ser um quarto Olha essa torre quente Não, é, não são só móveis, né pessoal é, Às vezes tem um imóvel que é mobiliado E decorado Esse é a mobília É, é uma decoração Em cima da coifa Olha o tamanho dessa coifa Os elétrons tudo da linha Fischer Coifa, tudo Olha essa bancada aqui linda Que imóvel Eu estou acostumado a ver Ver apartamentos aqui na praia Mas realmente esse É muito diferenciado Olha isso Combinação das cores, tons de madeiro, branco, preto. Você percebe que os móveis não foram feitos simplesmente para é, ocupar e ser usados de alguma forma. São móveis que são feitos para umas obras de arte, Personalizado totalmente. o um ar condicionado. É a única coisa que eu botaria se tivesse um preto, né, pra gente botar. Olha essa área social aqui, ó. Essas cadeiras. Que maravilha, pessoal. Churrasqueira carvão, uma bancada auxiliar. Faz tudo aqui. Churrasqueira já com potinha, revestimento em pedra, aqui também pedra, ó, bem bacana. Aqui a madeira. Tudo nesse estilo americano. Minha mulher que vai pirar nesse móvel, ela gosta muito. Deixa eu fechar a churrasqueira aqui. Opa! Aqui. Vou fazer uma panorâmica aqui para vocês. É. Já imaginou você, sua família aqui nesse ambiente? As mulheres fazendo a comida lá na cozinha, tendo contato visual, esse apartamento com seita tá aberto. Você fazendo churrasco aqui, né? seu sogro, sua sogra, sentado aqui de... guardando a carne. E Eu, se fosse o meu caso, a minha filha estaria aqui, ó. tem carne, pai. Olha que bacana. Seus filhos mais adolescentes, ó, olhando uma TV... Que espetáculo, meus caros Eu vou parar o vídeo por aqui Bem aqui na sacada Eu vou continuar daqui, mas eu vou abrir as janelas para vocês verem a iluminação natural e ventilação que pega esse imóvel, tá? Vou continuar o vídeo bem daqui Olha só, voltamos E esse imóvel, além de ser lindo, espetacular Como vocês estão vendo, ele é de frente para uma praça o que agrega muito mais valor, né? Você pode seus filhos, seus netos, ali brincar com total segurança. Uma praça muito segura. Lá à frente a gente tem o mar. Né? Essa vista para o mar não não vai ser para sempre, né? Mas por muito tempo ainda. Mas ele é bem pertinho do mar. A gente está duas quadras do mar aqui. De frente para uma praça. Isso é muito bacana, porque a iluminação, a ventilação se mantém intacta. Não vai ter alteração que o sol já indo para trás das montanhas ali dos morros se pôr e aqui vocês acharam bonito ele assim com as janelas fechadas, olha ele com iluminação natural. Que bacana. Comentei embaixo do vídeo qual visual ficou mais bonito com ele fechado ou assim. Eu realmente estou em dúvida. bastante abertura aqui mais uma janela na lateral na frente bem bacana de ilustre bem diferente né tudo nesse imóvel tem um design único assim é não é comum encontrar em outros lugares o que deixa ele muito mais encantador Aquele painel lá, aquele detalhe painel aqui com esses espelhos facetados Que espetáculo Só o que eu tenho pra dizer, não tem muita Fazer uma panorâmica aqui É bom, né? Ter dinheiro. <risos> Se você tem dinheiro, tem condições de comprar um imóvel desse, realmente... Deve estar... Coçando a carteira aí no bolso. <risos> Mas mesmo aqui... Às vezes a gente não possa comprar. É bom admirar, né? que a gente tem o nosso lavabo... Bonito também e para ver como esse imóvel é especial olha aqui que é apenas o corredor de qualquer outro apartamento mas desse esse é o corredor mas algo realmente incomum muito bonito explica todo o valor desse imóvel porque ele tem um valor em especial um pouco acima dos demais imóveis daqui. Mas é porque realmente ele é muito acima. Aqui a gente tem o primeiro quarto. Olha isso. Olha esse roupeiro com essas... Nunca tinha visto também. Umas telinhas... Muito bacana, elas são furadinhas mesmo, ó. então isso ventila. Às vezes o pessoal sai da praia e deixa as portas abertas. Isso aí resolve. Olha esse criado mudo, cara que coisa de louco! Esse móvel. Ai ai, é meus amigos. quadro bonito eu até tenho que consultar quem foi que fez esse projeto, tá? eu tenho acesso ao pessoal que faz esses projetos mobília decoração, projeto de móveis então se você gostou quer fazer de sua casa uma obra de arte, porque isso aqui não é um projeto, não é uma mobília são obras de artes disfarçadas em móveis, né? Pelo amor de deus, que coisa mais bonita Aqui a gente tem um segundo quarto Todos os ambientes climatizados Aqui a gente tem um banheiro principal da casa Esse vídeo vai talvez ficar um pouquinho demorado, mas é que acho que vocês me entendem, ó. que loucura esse apartamento, olha isso E aqui a gente chega na suíte principal Um mais diferente Que o outro, mais exclusivo Ah, eu tava falando dos, do pessoal Que faz móveis, mobília Faz os projetos Se você gostar de algum desses imóveis do vídeo Me pede, me, me comenta aí embaixo Chama no Whats Que eu, vou, eu passo pra ti o Projetista A fábrica de imóveis Às vezes você já tem um imóvel aí na praia na, Ou em qualquer lugar que esteja projeto pode ser feito né, e mandado para vocês gente. que maravilha olha esse é o primeiro, tem mais 13 imóveis para ver nesse prédio, eu vim nesse aqui que eu já sabia que era o, o especial da, do prédio mas não esperava tanto Olha aqui. Olha essa luminária no painel. O que que eu vou dizer lá em casa, meus amigos? Agora eu vou ter que trabalhar bastante para comprar esse imóvel, porque é o imóvel do, dos sonhos. Olha. Vou fazer umas panorâmicas aqui para finalizar o vídeo, tá? E para fazer um clipe. Então... Se você gostou do vídeo, já comenta, compartilha Se inscreve aí no canal, deixe seu like A gente vai estar trazendo Sempre imóveis nesse padrão Eu sou corretor aqui no litoral Norte, Capão da Canoa Então, apartamentos, casas em condomínio Agora vai vir uma temporada boa Com bastante casa em condomínio Então se você gosta de ver imóveis desse padrão para admirar, tirar ideia, se inspirar ou para comprar também seria melhor ainda. Mas fica à vontade, só se inscrevendo aí, acompanhando a gente, deixando seu like, compartilhando, comentando. Já nos ajuda muito. Tem duas filhinhas para criar, <risos> mas graças a Deus estão se virando. Procurando um ângulo para tirar um filmar esse imóvel, mas é um mais é bonito que o é outro. Então tá pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Ah, falei, falei, não dei dados do imóvel. Esse aqui é um apartamento de três dormitórios no último andar, mobiliado e decorado. Vou aparecer aqui para. até eu fico bonito nesse imóvel. Esse é um apartamento de três dormitórios, mobiliado e decorado, no último andar. tá? Ele está à venda por 1.770.000. São 210 metros de área total. Para maiores informações, entre em contato, vou deixar os contatos aí abaixo. Tenho fotos desse imóvel também. E esse empreendimento tem uma infraestrutura que é um espetáculo. Realmente a altura do imóvel. Ele tem uma piscina gigante, salões de festas também bah, incríveis. Então, vou deixar aí também, vou fazer um vídeo lá da parte da infra. Certo? Muito obrigado, até uma próxima. Eu vou ficando por aqui. Até mais.